Se você acha que coaching é só para pessoas ricas, e importantes, isso é um mito criado. Você também pode fazer coaching, independente da sua condição financeira, da sua condição profissional. Parte desse mesmo mito é as pessoas acharem que o coaching é muito caro. Não necessariamente ele é caro, depende muito do profissional que você vai buscar no mercado de trabalho. Como que eu sei se esse profissional está devidamente preparado para ser um coach? Através de referências, através de trabalhos desenvolvidos. E muitas vezes esse profissional pode facilitar para você o pagamento. O que é necessário é fazer uma sessão gratuita. Com qual propósito? De você entender o objetivo do nosso papel. A partir do momento que você entende o nosso objetivo, você dá mais credibilidade para esse trabalho.